By no means. Do jeito que está vendo aí na tela, tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. Gente, essa expressão significa de forma alguma a aplicação numa frase. It is by no means will finish the project.